Alma minha gentil que te partiste Tão cedo desta vida descontente Repousa-la no céu eternamente E viva eu cá na terra sempre triste Se lá no assento etéreo onde subiste Memória desta vida se consente Não te esqueças daquele amor ardente Que já nos olhos meus tão puro viste e se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus, que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Ao perder eu a ti, perdemos tu e eu. Eu, porque tu eras o que eu mais amava. Tu, porque eu era o que te amava mais. Mas de nós dois, tu perdes mais que eu. Porque eu poderei amar a outras como amava a ti. Mas a ti não te amarão como te amava eu. De tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento e em seu louvor e de espalhar meu canto e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim... Quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Não quero mais amar a ninguém, não fui feliz, o destino não quis, o meu primeiro amor morreu como a flor ainda em botão, deixando espinhos que dilaceram o coração. Aquele pequenino anel que tu me deste, ai de mim, era vidro e logo se quebrou. Assim também, o eterno amor que prometeste, eterno, era bem pouco e se acabou. Frágil penhor que foi do amor que me tiveste, Símbolo da afeição que o tempo aniquilou, Aquele pequenino anel que tu me deste, Ai de mim, era vidro e logo se quebrou. Não me turbou, porém, o despeito que investe, Gritando maldições contra aquilo que amou. De ti conservo no peito a saudade celeste, como também guardei o pó que me ficou daquele pequenino anel que tu me deste.